Oi, estamos aqui com a Emanuela, que para mim é a Manu, ah, ela acabou de fazer todo o pacote, o tratamento, né, com tanto com registro da memória celular, com a radiestesia magnética imantada e a energia fria. E ela quer dar umas umas palavrinhas para vocês. Tudo bem, Manu? Tudo bem, Armin. Primeiro, quero ah. agradecer a você, a Deus, foi essa oportunidade. Antes dessa terapia, vou considerar a terapia, essa ajuda, eu nem depoimento eu faria. A minha timidez, eu, entrava, eu tinha um trávio muito grande para falar, isso porque eu sou da área de comunicação. É. E hoje eu consigo, com, bom, com muito carinho, pausadamente, pensando, organizando minhas ideias, a fazer o depoimento. Certo. Eu cheguei aqui com bastante insegurança, insegurança de mim, sobre mim, sobre o meu futuro, assim, insegurança no geral. Hoje eu consigo racionar, racionalizar minhas, minhas, meus pensamentos, consigo... eu consegui me encontrar um pouco mais, né? Eu tava perdida, eu me sentia perdida. Consegui, Tinha muitos pensamentos negativos, Bagunçados, né? Muito. Negativos, bagunçados, contínuos, pensamentos... Eu chamo de maritacas. Bastante. Muitas. Já tinha aí o ninho completo, tinha, tinha né? Toda... É. todo montante de maritacas. Ah. É, hoje, assim, a questão de só estar falando já mostra pra mim essa segurança. Eu realmente, eu me gesticulava demais. Eu consegui trabalhar até minha, a minha Você é a Armin, ah. consigo trabalhar até a minha postura para falar. Assim, é. eu já consigo é, mostrar. É, eu quero, eu consigo mostrar quem eu sou. Tá. E é, você falava com gestos, como se fosse em libras, né? Sim. É, muito mais com gestos do que com usando laryjo, as cordas vocais. Você tinha realmente muita, muita e muita gesticulação e, e, e não tinha assim o, o corpo não parava, né? Sim. Eu pensei, isso. isso daí realmente você já melhorou bastante. E aí? E aí eu me sinto muito melhor. Eu ouço isso desde criança. Assim, no trabalho, as pessoas que conversavam comigo. Pediu para me acalmar, mas eu estava calma, eu assim, me sentia calma, mas eu estava agitada. Sim, aparentemente, né? Então, exatamente. E hoje, assim, eu tô, eu tô aqui falando e a minha mão tá quieta, eu não tô nem acreditando. É, isso aí é um milagre. <risos> Exato. É. E então, assim, isso é o é que tá aparecendo é o visual. E só que tá, eu consigo demonstrar, mas por trás de tudo isso tem muito mais. A resposta positiva de todo esse tratamento, toda essa terapia, todos esses encontros aí. É a medicina energética do terceiro milênio. Como você se sentiu durante o tratamento do registro da memória celular, que é a, a que eu faço, que é a canalização? Né? Vou lá atrás, muitas coisas que você não lembrava, né? Como é que foi? As coisas foram vindo na mente? Foram vindo? Foram vindo e foram coisas que eu nem sabia que aquilo seria um problema, que eu vou considerar um trauma que aconteceu. E quando vi aquilo, era certeza que era aquela situação, que é aquela lembrança que me fazia mal. E eu sentia, conversando com você, aquilo se dissolvendo. Isso. São os implantes, né? E a energia fria, a radiestesia magnética amantada, como é que foi? Na radiestesia, eu realmente, eu, pensei, eu sentia a necessidade, antes eu sentia a necessidade de me conectar com a, vou considerar a Mãe Terra. E aquilo foi muito forte, aquilo me deu equilíbrio, me deu mais força, mais vitalidade, mais segurança, essa conexão com a Terra, uma coisa mais... Firme, essa firmeza me então deu mais firmeza. E a energia fria? A energia fria. Como é que você pode? Eu tô com frio, na verdade, assim, já aconteceu há pouco, agora há pouco e eu ainda estou gelada. E assim, é, é, vai limpando, vai, des, vai desbloqueando de imediato. O pensamento, eu tava com um pensamento muito negativo e aquilo eu senti saindo, eu vi saindo aquele pensamento negativo. E assim. Você vê a forma do pensamento saindo, né? Forma, eu vejo a forma. É. E assim, Um dos motivos eu tenho começado a fazer a terapia era a insegurança, principalmente profissional. E no final, no final da, da aplicação da Energia Fria, saiu tudo que estava de ruim e eu vi até uma promoção no trabalho. Foi uma coisa muito linda. Assim, Foi do, comer, do, do começo, do ruim ao é melhor. Isso. Incrível. É isso aí. Manu, eu agradeço. Gratidão, gratidão. Eu agradeço. E sempre juntos, né? Vamos vencer todos os obstáculos. E sabendo que nenhum deles foi colocado. Nós é que imaginamos que ele existia. E numa época dessas de pandemia, de uma época... Está difícil para a maioria, você está se libertando. Que coisa boa. Gratidão. É.